Bom dia, boa tarde, boa noite, olha eu aqui de novo, Rafael de Moura, muito feliz com todo mundo que curtiu, comentou e compartilhou o primeiro episódio do meu vlog aqui no canal Construindo Seu Clau. Mas antes de continuar, te inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like maroto pra gente, que é pra levantar o astral da galera. E vamos ao que interessa, hoje eu vou contar pra vocês o que é ser um palhaço. Palhaço vem do italiano Pagliassi, que significa camponês, homem de palha. Os camponeses saíam do interior para viver nas grandes capitais, mas eles não tinham ricas etiquetas nem dinheiro para vestir roupas bem ornamentadas e então acabavam comprando tecidos. Dos colchões feitos de palha. E por isso, pagliasse eles eram atrapalhados. Gostavam de tomar bastante vinho, por isso ficavam com o nariz vermelho. E às vezes caíam na sarjeta, batendo o rosto na neve. E aí surge então o um palhaço. Tem palhaço feliz. Tem palhaço triste. Palhaço alto, palhaço baixo. Tem palhaça mulher. Tem palhaço gordo, tem palhaço brabo, palhaço que dá medo e tem palhaço generoso. O palhaço é um ser simples e que vive uma vida dedicada a levar o bem mais precioso que um ser humano pode desejar, a felicidade e o bem-estar as crianças, eu vou cantar paródia, eu vou contar piada, piada tudo dá boa, menino. E a gente precisa lembrar de alguns palhaços que marcaram a história do nosso planeta, começando pelo mestre Charlie Chaplin, que eu tenho a alegria de ter tatuado aqui no meu peito. O Charlie Chaplin era um palhaço, gente, mas ele não era bobo. Foi o Charlie Chaplin que inventou muita coisa que hoje a gente conhece dentro do cinema. O Shari Chap teve uma vida muito difícil e superou todos os seus obstáculos e se tornou em um dos maiores nomes da humanidade. E grandes nomes de palhaços brasileiros que também foram eternizados, como por exemplo o carequinha. Alô, garotada! Eu descobri que sou eu. Vovó Mafalda. Dissertil. Dissertil. E a dupla Atim e Espirra, que, aliás, gente, estariam proibidos nos dias de hoje, porque, pelo amor de Deus, não pode espirrar, tem que usar máscara, né, gente? Por que então que a gente usa a palavra palhaço, que é algo tão bonito, tão lindo e que representa a felicidade e a alegria, pra xingar, pra falar mal de alguém? Bim, ô bi, bi, bi, oh, palhaço, tá maluco, rapaz? Presta atenção por onde anda? Cara, esse colega aí do setor é um baita de um palhaço, é isso que ele é. De palhaçada comigo, ela. olha só o que a gente escuta por aí, né? Ronald McDonald, que foi na verdade uma transgressão da palhaçaria Dois dois hambúrguer, ah, hambúrgueres queijo molho especial, dois hambúrgueres queijo, É isso. E foi junto com essa musiquinha que vocês conhecem bem que surgiu um palhaço conhecido por todo mundo, Ronald McDonald's. First thing when it comes to me those delicious McDonald's hamburgers. Ele foi criado pelas empresas de marketing, que eram responsáveis pela criação e produção dos conteúdos de uma das empresas mais ricas do planeta, a McDonald's. Outro exemplo bem importante aqui é o querido Bozo. Aliás, quem não assistiu, assista o filme brasileiro que conta a história do Bozo. Esse daqui são os três pontos onde você deve dar o texto. O Bozo foi outra deturpação. Da figura do palhaço. E a partir daí a gente começa então a trazer esse registro, essa imagem desse palhaço como sendo um idiota, um assustador. E o palhaço também é muito utilizado nos filmes de terror. E você sabe por quê? Bom, uma das explicações que as minhas pesquisas trazem é que uma criança pequena de 3 anos, 4 anos ainda não consegue entender aquilo que é real e aquilo que não é real. Então você imagina você ali com 90 centímetros, 1 metro de altura e chega na sua frente um cara com o nariz desfigurado vermelho. Com uma maquiagem gigantesca, uma peruca enorme, dizendo é. Ei, que legal! O um palhaço chegou... É realmente assustador e essa criança pequena ela pode levar esse trauma para o resto da vida e é isso que os cineastas utilizam utilizam dessa fantasia monstruosa que acaba ficando na cabeça da criança para realizar os filmes de terror mas o palhaço na verdade o palhaço ele é a nossa criança interior ele é o nosso estado de espírito dilatado exacerbado exagerado a nossa criatividade o nosso sonhar aquilo de mais precioso que o ser humano ganhou do seu Criador, a nossa capacidade de imaginar. Foi assim que Sharon Chaplin, Jerry Lewis, Buster keaton e muitos outros emocionaram e revolucionaram o mundo através dessa linguagem bem humorada, mas de muita, muita profundidade. E se você está me assistindo até agora, porque está gostando desse conteúdo, então eu gostaria de te indicar um filme muito legal: é o Documentário Festival. Charlie Rivel. Nesse documentário você vai encontrar os maiores palhaços da década de 30 se apresentando e mostrando a genialidade, beleza e toda a riqueza que você pode encontrar através da palhaçaria. Nós vamos deixar o link desse filme aqui na descrição do vídeo. Mas, ó, não deixa de curtir, se inscrever no nosso canal. Um beijo e até a próxima!